Tudo bem com vocês? seja bem vinda a mais um vídeo aqui neste canal, uh, bora lá E aí gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, tá é bom? Falar pra vocês que o vídeo de hoje vai ser aquela finalização atualizada Está bem? Porque assim, né, eu cortei o cabelo já tem um tempinho, ele cresceu um pouquinho Então algumas coisas mudou, assim, não muito, mas mudou quando eu tava com o cabelo mais comprido Demorava mais, agora a finalização tá rapidão tá? Olha pra vocês. Então, antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para toda vez quando enviar o vídeo. O YouTube te notificar, porque esse YouTube aqui, né, gente, às vezes não ajuda muito, né? Ele notifica as pessoas que estão inscritas. Então, você pega e ativa o sininho lá, beleza? E me segue lá no Instagram também, porque às vezes aparece por lá. É, gente, é sério, de verdade. Gente, eu soltei aqui pra vocês verem, mas assim, não tá muito bagunçado. tá tem alguns caixinhas assim, fora do lugar, mas já, já, hoje já é dia de lavar. Então já vou lavar hoje e falar pra vocês e vou mostrar os produtos que eu vou usar, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Gente, eu vou usar esse shampoo aqui de da seda e o condicionador também. E esse creme aqui para pentear da Nato Hair, tá bom, gente? Nem sei que marca é essa. É de mandioca, mas é que eu não gostei muito mais é o que temos pra hoje. Um pente, né? E minha xuxinha Então vou lavar o cabelo vou lavar o cabelo Hoje não vou fazer hidratação nem nada Eu só vou lavar mesmo Com shampoo Depois passo o condicionador E vem cá finalizar com vocês, ok? okay. Prontinho, gente Voltei, tá bom? Eu só não mostrei Lavando o cabelo, gente Que eu sou muito desastrada mesmo Então se eu der o baço lá Ia dar ruim, entendeu? Então aqui pra vocês Já tá lavadinho E cheirosinho, tá? Agora eu tô aqui com creme Eu sentei no chão, tá bom, gente? Porque ele na mesa tá pegando sol Então eu sentei aqui no chão mesmo então eu passo uma quantidade de creme E passo meu cabelo todo Das pontas até a raiz Eu não lembrei com o cabelo na raiz, tá? Passo das pontas Até um pouquinho fazendo isso, tá? Vocês entenderam? Não, né? Nem eu Então Vamos assim Eu gosto dessa escova aqui, ela é muito boa pra embaraçar <risos> Muito difícil Por que tem que embaraçar o cabelo? Olha aqui, gente, por que tem que embaraçar? Agora vou ter que peraí gente, que eu vou pintar aqui em calma Depois eu volto e mostrar como eu pente, é, finalizo, né? Porque eu vou pintar primeiro É, realmente Gente, eu já gente do céu Sou outra pessoa de cabelo molhado, gente Nem parece minhas mesma pessoa Então primeiro eu vou separar aqui a franja Separa assim, ó Coloca aqui na frente, bagampira prendo. E depois separo os dois lados aqui Aí um, com esse lado aqui Eu separo mais um lado Aí eu pego com esse lado E com esse lado eu vou Passar uma quantidade assim, meio pouca de creme ó E passo E levando o cabelo todo Gente, aí eu vou levando o cabelo, tá bom? Eu faço assim para separar os cachinhos E depois faço assim, ó uma finalização bem simples e rápida, gente Que assim, que eu tô muito bonita de finalizar o cabelo Tá? Então é bem simples e rápida mesmo Eu passo uma quantidade aqui E eu vou passar com os dedos mesmo, gente Porque como eu já embaracei com pente Então fica bem mais fácil Faço a mesma coisa Vou eduvando, Só aqui nessa parte da frente, ó Olha o que, que eu faço eu Faço só uns cachinhos bem pequenininhos, tá bom, gente? Só pra falar assim Hum, acho que ela fez uns cachos com o dedo Aí junto com a outra parte, ó, separo e luvo bem, eu gosto de luvar bem. E eu faço a mesma coisa com a outra parte. Pego, passo... Vamos para a parte da frente. A parte da trás está assim. Eu não pego aqui o cabelo certinho, tá bom? Então, vou pegando aqui, por exemplo, uma parte. Eu pego o passo creme. Passo frente assim. Passo frente para trás. Ele para trás. E agora eu solto ele. Aí eu separo outra parte. Faço a mesma coisa. Agora a parte da frente é diferente. Pega a parte da frente, divido, separa em quatro, aí em quatro aqui eu separo em um, enrolo. Joga pra trás. Dois. Rola, jogo pra trás. Três. Enrola, jogo pra trás. Quatro. Enrola, jogo pra trás. Cinco. Enrola, jogo pra trás. Seis. Enrola, jogo pra trás. Sete. Enrola o jogo pra trás. Oito. Enrola o jogo pra trás. Nove. Aí depois eu vou enquanto a quantidade de creme eu tô cheio de cabelinho na mão. E passo no cabelo todo. E vou assim soltando. Luiz Fala, no nossa Dara, que finalização mal feita. Eu sei que tá mal feita, gente. Mas eu acho que vai dar certo, né? Eu não tenho certeza também. E é isso. Prontinho, gente. cabelo fica super baixinho, né, gente? Parece o quê? Parece um pente molhado, gente. Acho que sim, né? Parece. É mesmo? É? Então, vou esperar secar, tá bom? Agora, daqui, deixa eu ver, daqui a um ano, mais ou menos, eu boto aqui com o cabelo seco, tá bom? Não, gente, um ano não é demais, né? Eu sei, mas assim, mil anos depois, né? Vou passar assim, mil anos depois. E eu vou mostrar aqui, amassando ele, né? O durinho do creme, e dando volume nele, e eu já aqui pronta e arrumada, tá bom? <risos> Enfim, a transição de centavos, né? Então, vamos lá. Dois mil anos depois. Gente, voltei, tá Lá pra vocês, assim, se tiver iluminando minha cara né é olho, não, tá bom, é por causa da luz, tá bom Já voltei, pronto, arrumada, maquiada Agora eu vou soltar o cabelo aqui pra vocês Já secou, agora é só soltar Vou usar esse pente garfo aqui, ó Pra dar o volume raiz O cabelo ficou assim, eu mostrei aqui pra vocês Essa luz, e amanhã eu volto aqui Pra mostrar o DFT pra vocês, tá bom? Porque tá à noite, né, pra vocês verem o caixinho Direitinho Gente, como já tá à noite, amanhã eu venho cá Mostrar o DFT pra vocês, né Eu ia essa gente, ela também desce só uma patinha de arena né? Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Nossa, eu amei, ficou lindo, eu amei, eu amei e essa técnica de dar volume pro cabelo com pente-garfo é maravilhosa, tá? Usem pente-garfo, por favor. E... E falar pra vocês que agora eu tô aqui, de novo. Alguns momentos depois... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui já é meu DF, tá? Desculpa, gente, eu esqueci de vir aqui mais cedo. Já tá bem de tardezinha, mas ali ainda pra mostrar, né? Eu prendi ele assim, ó, e foi assim com ele, tá? E por isso que na frente vai ficar um pouquinho Bagunçado, mas gente, eu já vou mostrar pra vocês como é que Ficou. Olha aqui, gente, os cachinhos Nossa, super gostei, gente Na finalização, o cabelo fica muito soltinho Levinho. para pra vocês assim O rosto é meio oleoso, né, gente O <risos> que, que foi pra acabar ser condizade? Tá. E olha aqui, gente Os cachinhos mais de perto Eu gostei super da neve Olha aqui, gente, os cachinhos de perto Estão super definidinhos, tá bom? Super gostei dessa finalização, deixa o cabelo super clarinho, tá bom? Então, gente, foi isso. Eu super gostei do meu day tá bom? E é um day tá, assim, muito bom. Eu já tive day after muito ruim, mas esse daqui tá ótimo, assim. Eu tô conta de fazer penteados nele, assim, deixar ele solto ainda, tá bom? Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, gente, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada por você assistir muito obrigada por você ter assistido até aqui, por ter me aturado até aqui. Tá bom? E tchau! Um beijo na testa! Mua. Fui!